Nesse vídeo eu vou estar te mostrando aqui por dentro da área de membros do clube da monetização. Ao você fazer a assinatura aí do plano mensal, anual ou vitalício, você vai estar recebendo um e-mail da Membertize, Lembrando que se você tiver algum problema aí e não receber o acesso, basta você entrar aí em contato com a nossa equipe aqui pelo WhatsApp, pelo botãozinho que tem aqui na página, que a gente vai estar liberando aí o seu acesso de imediato. Atenção! Que tal conhecer um trabalho simples que permite ganhar mais de R$4.000 por mês trabalhando na segurança de casa e 100% online? E não estou falando de vendas na internet nem de nada mirabolante. É um trabalho real e totalmente legal. Você ganha de acordo com o seu esforço. Perfeito para quem busca uma renda extra ou até uma nova renda principal. E qualquer pessoa é capaz de fazer, mesmo sem ter nenhuma experiência. Clique no link na descrição do vídeo para ver os depoimentos de pessoas que já estão ganhando dinheiro online. E seja você também mais um caso de sucesso então aqui você vai estar recebendo essa área de membro com todos esses cursos aqui que até o atual momento são sete né mas podendo vir aumentar mais aí com o decorrer dos dias a gente sempre tá adicionando novidades aqui no clube então aqui vai funcionar da seguinte forma todos os novos lançamentos vai aparecer aqui também para você em forma de curso vai aparecer aqui novas janelas então tudo que a gente for adicionando no decorrer dos meses, dos anos, você vai ter acesso aqui dentro dessa área de membro. Então aqui você vai ter acesso ao rei da monetização, ao clube, você vai ter diversas estratégias um pouco mais avançadas, aqui você vai ter um curso completo de blogs, blogs automáticos, para você pegar seus vídeos do YouTube e transformar em artigos, embedando o vídeo. E aqui você vai ter acesso exclusivo a vários materiais, vídeos todos os meses, afiliação ao clube poder postar no nosso blog da autoridade ter acesso às imagens vídeos plugins então você vai ter acesso tudo dentro aqui desse curso aqui você vai ter um curso separado aqui somente com materiais de afiliado para você que queira promover o clube é como a gente já havia falado vai ser exclusivo somente para você que é membro do clube então você vai promover o produto sem muita concorrência então aqui dentro tem um drive vários conteúdos aí tem roteiros tags títulos vídeos prontos capinhas então tem vários conteúdos aqui para te ajudar aqui tem o curso de tráfego pago é em breve a gente vai estar tá adicionando outros aqui dentro mas até o momento só tem o do messias brasil que você vai ter acesso aí de google ads já são oito aulas então você vai ter acesso a ele aqui e aqui são os bônus exclusivos aí que a gente vai estar tá adicionando no momento tem o bônus aqui que a gente adicionou essa semana, que é de como criar vídeos com vozes humanizadas sem você precisar gastar com software. Então aqui você vai ter acesso a todo esse conteúdo e as ferramentas para você estar tá utilizando. Então eu vou estar tá abrindo aqui para você ver como que funciona. Aqui é o rei da monetização, basta você clicar em iniciar. Ele vai estar tá abrindo aqui toda a área de membros para você assistir às aulas. Já tem 239 aulas sempre a gente está atualizando todos os meses tem novas atualizações então aqui você pode ir baixando e assistindo todo o conteúdo aqui tem módulo de mindset primeiros passos criação de canais criação de vídeo estratégia de top afiliado black hat backlinks canais de nicho canais em outros idiomas então aqui tem muito conteúdo para você estudar e aplicar aí no youtube tem vários bônus aqui tem médium clickbank canva para você criar capinhas tem vídeos prontos ferramentas e fala um pouco sobre o analítico do youtube tem muita coisa aqui no rei da monetização ao todo já são mais de 239 aulas então aqui eu vou estar tá voltando agora eu vou estar tá abrindo aqui o clube basta você clicar em começar aqui no clube ele já tem 49 aulas. Aqui são estratégias um pouco mais avançadas aí para você conseguir estar tá vendendo não só com o YouTube, mas aqui tem várias estratégias. Tem estratégias de lançamentos que você pode estar tá aplicando aí em produtos de lançamento, que tem o ClickBank, tem Medium para você vender com artigos de conteúdo. Tem vendas aqui em blogs automáticos que eu te ensino também estratégias. Aqui eu te dou dicas para você conseguir monetizar blogs mais fácil com a decência aqui eu te ensino uma estratégia para você conseguir conteúdo ilimitado e mostro também uma ferramenta para você estar tá utilizando aqui pegando artigos já prontos na internet e transformando em textos únicos sem plágio aqui você também vai ter acesso a um mini curso aí de elementor mini curso de photoshop e um mini curso aqui de Canva. então nesse curso aqui você vai ter acesso a essas 49 aulas aqui que como eu falei também está sempre sendo atualizado aí constantemente então quando você entrar já pode ter até mais aulas do que o que você está vendo aqui então aqui no rei dos blogs eu vou estar acessando aqui aqui no rei dos blogs tem 41 aula aqui eu te ensino todo o passo a passo desde você comprar um domínio até você criar um blog automático do absoluto zero então aqui eu te ensino todo o passo a passo, como instalar plugin, como criar WordPress, então você aprende tudo aqui. E por último, no bônus aqui, eu te mostro a ferramenta que você instala no seu blog, para ele puxar vídeos automáticos do YouTube e transformar em artigos dentro do seu blog. Então aqui no Rei dos Blogs você vai ter acesso a tudo isso. Aqui, como eu havia falado, são os acessos a 30 vídeos todos os meses ao blog de autoridade, que você tem um, um grupo aqui que você vai estar tá podendo colocar aí até 5 canais por mês para a minha equipe estar tá transformando aí os seus vídeos em artigos dentro do nosso blog aí de autoridade. Então, aqui é o material para o um afiliado. Aqui é o curso de tráfego pago do Messias Brasil, de Google Ads. Eu vou abrir aqui para vocês verem. São 8 aulas, então aqui ele te ensina todo o passo a passo, desde a criação da conta no Google Ads, ele te explica como funciona o Google Ads, tipos de campanha, como você encontrar bons produtos, criar a página de redirecionamento, que é a pré-cel, fazer a otimização aqui do Pixel, tanto da Monetize como da Hotmart, e aqui na última aula ele te ensina a fazer a campanha na prática. Então aqui você também vai ter acesso a esse conteúdo. E aqui por último, vai ter muita novidade aqui que vai ser adicionada aí no decorrer dos meses, Aqui você vai ter acesso aí. Aqui você vai ter acesso aí ao módulo de criação de vídeos com vozes humanas. Eu vou te ensinar o passo a passo de como você montar o vídeo com as vozes humanizadas, como sincronizar o vídeo, a ferramenta que você vai utilizar. E isso sem você gastar absolutamente nada. Então você vai ter acesso aqui ao entrar dentro do clube a todos esses conteúdos aqui. E constantemente está passando por atualizações. Quando você assinar, você vai estar entrando aqui ó, no clube, tem um link aqui para você participar do grupo, um grupo exclusivo aí somente para os alunos aqui do clube, onde eu mesmo, o produtor, vou estar dando todo o auxílio lá a vocês. Basta você entrar aqui nos primeiros módulos e entrar para o grupo aí no WhatsApp dos alunos. Então eu te vejo aí dentro do clube da monetização. Gigantes multinacionais como Google, Netflix, Amazon e Facebook estão desesperadas em busca de pessoas para trabalhar em home office. Há vagas abertas. Se você quer driblar a crise e ter altos ganhos em dólar trabalhando no conforto e segurança de casa, clique agora no link na descrição do vídeo e descubra todos os detalhes.